Eu, sabe? Eu, eu, eu. E por sua culpa não vou mais pintar a vila. Bom, mas eu tô precisando de me deixar explicar. O, o senhor é o culpado de todo o mal que acontece por aqui. Bem. <risos> Devemos dar uma oportunidade ao essa droga para que possa se explicar. O senhor Barriga e eu estávamos aqui dialogando quando de repente chegou o braço com a mangueira e disse... Sra. Sra. Será que senhor Barriga, segura isso aqui um pouquinho. Que... Ah, como não. E depois virou pra quinha e disse... Abre a torneira! Foi aí que começou. Não, não. Eu não, não posso, ou... né? Deve ser essa porta. Mas eu já enfeite é o localzinho me olhar todo. Tome pra prender que... É, liberta. Professor Girafales! Atrevida! O senhor se machucou? Não! Isso está meio vermelho. É, é mentira. mentira! Os dedos ficaram bem marcadinhos com tamanho acacetado. Como não pode, né? Hum. Que tal, Dona Florinda, eu lhe repito que devemos dar uma oportunidade ao... nessa droga Para que possa se explicar. Bom, ele estava dizendo que, que o senhor Barriga estava aí. Quando o Givá chegou, ele deu a mangueira e gritou para Quinha, Abre a torneira! Foi aí que começaram os... <risos> <risos> <risos> Pode-se Porcarias Bom, e por que o Chacho olhou o senhor barriga? Porque o Chaves é racista Guimarães Além disso, o Chaves não é mais que? gay Porque não é porco Eu podia falar com ele E <risos> eu pinto a vila toda, certo? Eu Eu E tudo por culpa do Chaves o que é